Tropa, ouçam o que essa jornalista está falando sobre o aumento do combustível. Olha isso. Mas ele é muito caro. É um subsídio caro. Ela está falando que o subsídio tá, do zero de imposto do Bolsonaro é muito caro para o Estado. Vamos lá. Num cenário fiscal restritivo. E é, é algo que vai favorecer classe média. What? What? o what não a vozinha dessa jornalista que deve ser de berço de ouro pa paga de quebrada mas tem tudo que o papai deu para ela e ela vai falar que só a classe média se beneficia do combustível pelo amor de Deus ela acha que os fretes são feitos através do que que, que tudo as comidas que ela compra elas brotam do chão assim elas chegam de transporte mágico essa mulher é completamente fora da realidade né só a classe média vai ser afetada pelo preço do combustível esse é o jornalismo tentando passar plano pro Dilma porque eles sabem que o Dilma não tem como, como tirar dinheiro para pagar tudo aquilo de artista, todas as promessas maravilhosas de campanha para todo mundo, encher de rio de dinheiro os jornalistas, se não aumentar o combustível. A todo mundo sabe disso. E se jornalistas tentam fazer uma engenharia, uma ginástica mental que ninguém nunca viu na vida, cara? Pelo amor de Deus, mulher! É a classe média que vai ser prejudicada pelo aumento dos combustíveis. E aquele moleque que faz entrega, né, de motoboy com sua moto, ele não usa combustível. Não, certo? O cara que está trabalhando ali com entregas, tá trabalhando com frete no Brasil inteiro, o caminhoneiro, ele agora é classe média. Todo mundo agora é classe média. Todo mundo que tem combustível. Né? É o pobre miserável que não consegue nem para lugar nenhum. Ele não vai de ônibus para lugar nenhum. O ônibus não usa combustível. Esses daqui são os jornalistas, cara, que querem destruir os youtubers e provavelmente vão conseguir, querem destruir toda a direita e esses são os caras que vão tomar o lugar que vão dizer para você o que é verdade, o que é mentira. Meu Deus, mulher, que, que história louca. Não, que os, é a classe média que vai ser beneficiada, é a classe média. Tá maluca. Hoje, a mídia inteira desesperada com a questão da gasolina, gasolina política. Não, que o Haddad e as alas do PT querem que o aumento dos combustíveis aconteça. Beleza. Agora, e o Dilma? Vai aceitar uma coisa dessa? Ele sabe que vai ser daqui para a ladeira abaixo. Ele sabe que o centrão tá doido para a popularidade dele despencar agora que a CPI do dia 8 de janeiro vai acontecer. CPMI, né? não sei. Agora vai ser doideira total. Ele não pode, nesse momento, contar com a alta dos combustíveis, da alta dessa inflação. E aí, como é que faz, meus queridos? Ele aciona o Haddad e outra coisa. Se ele vai contra o Haddad, ele está queimando o próprio ministro. Vai ter que demitir o Haddad, porque ele está lá para quê? Para aconselhar o Dilma a fazer exatamente o que der na cabeça? Então o Haddad está levantando essa bandeira, pedindo para o aumento dos combustíveis, Será que vai ser maneiro? Será que o povo que sempre protestou por um pequeno aumento dos combustíveis não vai aumentar? Ah, imaginem agora, vocês acham que os caminhoneiros que pararam lá em 2018 por causa do diesel, vocês acham que eles não ficaram tanto felizes com o aumento dos combustíveis? Tanto gente fazendo L por aí, o Dilma sabe que vai ser catastrófico, né? mas a pressão vem. E aí temos aqui no próprio G1, ah, estão desesperados, combustíveis reunião sobre volta de impostos termina sem decisão Haddad diz que terá outro encontro com Lula. Eles não sabem o que fazer. Não, então a gente aumenta. Não, mas se a gente aumentar, o que, é que acontece? Certo, todo mundo vai estar desesperado. Porque agora você pode fazer o L na cara daquele teu amigo, na cara de todo mundo que você conhece. E o cara vai falar, não, eu estou não pagando bastante dinheiro porque eu gosto do aumento dos impostos. É porque a classe média está muito rica e o próprio Dilma atacou a classe média durante o seu a sua propaganda, né? A classe média tá muito tá com duas TVs em casa. É hora de vocês venderem a segunda TV para poder pagar o combustível. E é tudo isso é pro seu próprio bem, sabe? É, esses momentos são extremamente importantes para nós. A gente pode deixar de desistir daqui para frente, mas se eles estão nesse desespero todo é porque a população acordou para a realidade. Eles ficam falando de maravilhas, de não sei o quê, tá? Que de progresso e as minorias e ajudar os pobres e aí vai aumentar os combustíveis na cara de todo mundo. O povo se tornou de direita. O povo não quer aumento dos impostos. O Dilma só chegou aonde tá está nesse momento porque o povo ainda não entendeu que a bandeira da esquerda é e sempre será aumento dos impostos. Qual que vai ser a consequência aqui? Vocês acham que o Dilma está preocupado conosco? Não, está somente preocupado com a popularidade dele. Percebam, ele está questionando o Haddad Simplesmente porque a população se tornou de direita. Independente qual que é a viés do, do, do presidente nesse momento, a população não quer mais saber de aumento de impostos. E a esquerda não tem como funcionar sem aumentar os impostos. Será um grande momento. E aí você vê como é que eles ainda estão em desespero, certo? Último minuto, diz aquele. Haddad perde força e pode cair. What? What? O que que tá acontecendo? O que que acontece? Né? Aliados do ministro da Fazenda, Fernando Maldade, temem que o presidente Lula tome nesta segunda-feira uma decisão que enfraqueça a equipe econômica. A ala política do governo pressiona pela manutenção da desoneração de tributos federais cobrados sobre gasolina e etanol, enquanto o Ministério da Fazenda defende a volta. Então o governo tá brigando com o Ministério da Fazenda. Tá lá o Haddad falando, oh, não vai dar pra pagar as contas não, moço. Ô Dilma, não vai dar para pagar as contas não, como é que a gente faz? E o Dilma falando, você está maluco? Se eu aumento os impostos agora, aí que a gente vai ver protestos. E podem criar um inquérito das fake news, podem destruir a nossa monetização, podem destruir os nossos canais, podem destruir tudo que vocês conseguem. Agora vocês, se não conseguirem diminuir o, di o dinheiro dos impostos, se não conseguirem o valor dos impostos diminuído, não adianta narrativa mais agora é jornalista tentando fazer a maior engenharia e ginástica mental que a gente viu na vida como pode aquela mulher falou não combustível isso é classe média a classe média que vai ser prejudicada como se a classe média tivesse que ser prejudicada qual que é o problema não pode ser não eram vamos taxar os ricos agora vamos taxar a classe média agora nem é um mérito é o pobre vai pagar como sempre a conta da esquerda você acha que o jatinho do Luciano Huck ele que ele vai ter algum prejuízo tem alguma diferença para ele se ele gasta 20 ou 30 mil reais para abastecer sei lá quanto que eles gastam né deve ser centenas de milhares de reais não faço nem ideia tá tão fora da minha realidade que eu não faço nem ideia vocês acha que esses caras vão ser prejudicados e aqueles caras que tem que encher o tanque da lancha deles? Cadê a taxação dos milionários? Eles não sabem, não podem fazer isso Contra os bilionários ou todo mundo pega o dinheiro e vai embora do Brasil E aí como é que faz? Né, Dilma? Tá tentando ver, não sabe tomar uma decisão Isso ainda passa uma vergonha, cara Porque isso mostra que o governo é fraco Que ele não sabe decidir que não sabe se vai para A ou para B, prefere ficar parado esperando ali, não, vamos ver se acontece algum evento, se, o, se a Copa do Mundo volta para falar sobre, não vai, meu querido, as pessoas vão bater nessa tecla até que ele tome uma decisão, né? A gente mandou a população inteira fazer o L, que votou na esquerda, ou oh, o Dilma vai ter que bolsonarar, velho, como é que fica? Tá, o Bolsonaro tá afetando o cara de fora lá nos Estados Unidos, ele tá tendo que tomar decisão, é porque esse tal bolsonarismo tá forte ainda, certo? Por último, se você deseja apoiar o nosso canal, precisamos mais do que nunca, certo? Apoie a nossa sétima rifa. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.